Bom, Tropa Tropical, vocês já devem ter ouvido falar sobre o relógio do juízo final e que ele está agora mais perto ainda do fim do mundo. 90 segundos é o que nos resta nele. Ora, se vamos olhar o que tem nas notícias internacionais de hoje, não é muito difícil de acreditar. Temos que dividir o vídeo, inclusive, em três partes diferentes, porque há três regiões do nosso planeta em completo caos nesse momento. Será, será que estamos diante do juízo final? O que nós estamos mesmo é diante de um mundo globalizado contra um mundo nacionalizado. Nós estamos vendo nações desesperadas para lutarem por sua sobrevivência diante de um mundo cada vez mais sem fronteiras, com constituições que englobam países, não só né, estados, aí nós temos grandes conflitos acontecendo. O primeiro que eu queria falar com vocês aqui é o Peru, que continua descendendo ao caos, onde literalmente há atos terroristas acontecendo, só que não são de pessoas da direita. Logo, a mídia podre não vai falar nem um pouco sobre. Na verdade, são de pessoas que apoiam o comunismo e querem ali que seu país continue no modelo de assistencialismo. Fora o... isso, né? a presidenta que está lá nesse momento não é de algum viés de direita. São grupos de esquerda disputando para quem vai controlar a máfia do Estado. O Peru é assim como o nosso país, assim como outros da América Latina, que simplesmente adotaram políticas comunistas e agora estão vendo uns, os resultados disso. Pode ter certeza que isso não vai acabar tão cedo. De um lado, né, uma presidenta que não quer largar o osso, diz que não vai renunciar a qualquer custo, nem né, que tenha que tirar a vida de todos os comunistas do Peru. E aí o que, que vai acontecer com isso? Claro, vai sobrar de alguma forma para a direita. Assim ah, que esses números começarem a subir, vamos chamar de genocídio de direita. Apesar de não ter nada a ver com a história. O Peru né, pode ser uma, um espelho do que está acontecendo no Brasil. Lá a população viu o seu presidente sendo deposto de maneira que não considerou legítima. E aí o que, que eles fazem? Tomam as ruas, causam caos. Aqui no Brasil, né, tivemos o ato do dia 8 de uh, janeiro, mas não é nada parecido com o Peru. E aí você vê dois pesos e duas medidas. Aqui todo mundo censurado a rodo, jornalistas sendo censurados, enquanto no Peru são as pessoas do bem, lutando por apenas um pouco de democracia né, e lei e, e de ordem marcial. Sei, sei. Tá? Então, a América Latrina, indo para a Latrina, como sempre, e aí vamos lá pro, uh, perto do Oriente Médio ali, certo? Onde temos Israel contra o e Contra... Desculpa aqui, né? Uh, os... Eu posso falar essa palavra aqui? Terroristas palestinos? Ou ainda uh, tá proibido chamá-los assim. Por muito tempo, esse conflito de palestinos contra... Uh, Israel simplesmente foi tratado na mídia como pobres coitadinhos dos palestinos, são perseguidos por tecnologia e muita gente compra ainda esse discurso, que é um discurso um tanto nazista, aí, certo? Que só está atacando os judeus, de que a Palestina são pobres coitados. Enquanto Israel é opressor, Israel é imperialista, é colonialista, é capitalista, a verdade dessa história certo que para nós brasileiros fica difícil tomar partido mas quando nós estamos falando de direitos individuais quando nós estamos falando de uh, simplesmente leis que protejam a sua liberdade nós vemos que em Israel você tem muita liberdade que você lá é um lugar onde você pode empreender, é um lugar onde você pode estudar, você pode crescer na vida, você pode ter diversos direitos individuais sendo respeitados. E quando olhamos para o outro lado da Palestina, nós estamos falando do extremo oposto a isso. Então, né, na Palestina, meus queridos, cadê os direitos das mulheres? Cadê os direitos dos manos na Palestina? Lá você tem apenas a lei muçulmana e qualquer pessoa que seja dissidente dela vai ser apedrejado, vai ser tratado como um animal. Então, quando olhamos para a Palestina, é um país que não respeita seus próprios cidadãos que não luta por liberdade nem dos seus próprios cidadãos. Se Palestina conseguisse força suficiente e conseguisse destruir Israel, pode ter certeza que não deixaria um único cara lá vivo. Não deixariam ninguém, pedra sobre pedra, se dependesse deles. Então, a Palestina é uma nação perigosíssima. Não só para Israel, mas para o mundo inteiro. Essa ideologia expansionista deles é coisa de bárbara, é coisa de nômades, que não respeitam nada e ninguém e querem tudo para eles. Então, aqui no canal, eu sempre serei a favor de Israel. Qualquer pessoa que entenda esse conflito, que olhe para lá, além da propaganda da Rede Gobius, além do vitimismo dos pobres palestinos, tadinhos, que explodem israelenses, você vai ver dois países ali bem distintos e você vai tomar partido de um deles, assim como... Eu tomo aqui, então, toda a força ao povo de Israel, certo? Resistam contra esses canalhas aí, que não respeitam nem o próprio povo, nem a própria mulher, quanto mais os vizinhos. E por último, vamos à questão aqui da Rússia, que não tem falado muito, a mídia podre. Sabe por que não tem falado muito? Porque simplesmente o Dilmo disse que ia resolver com uma cervejinha. Lembram dessa promessa? É a mesma questão lá do sigilo, né? Ele disse que ia tirar o sigilo do Bolsonaro, mas colocou na lista de convidados da sua festa, né? Que tá mais uma orgia. Beleza, meus queridos. Muito sacana. E é a mesma coisa aqui. Não é hora do grande Dilma resolver e pacificar a humanidade? E ir lá e resolver tudo isso com uma cervejinha? A verdade é que a mídia é completamente hipócrita. Porque se pressionassem o Lula da mesma forma como pressionaram o Bolsonaro, então ele deveria boicotar a Rússia nesse momento, não é? Já que a mídia inteira ficou do lado da Ucrânia. É sempre assim. A mídia sempre vai te colocar né, para você ficar do lado do mal, de verdade, né? A Ucrânia globalizada da União Europeia, enquanto os malvados são aqueles os rebeldes da própria Ucrânia que estão sendo apoiados pela Rússia, que querem só que a Ucrânia continue dos ucranianos. Olha que caras malvados que eles são, não é mesmo? Então, a história aqui é tá escalando o que fez esse relógio do juízo final acelerar, né? Independente do Dilma e das soluções que ele tome, com agronegócio aqui que pode justamente ferrar com a Rússia falar com uma besteira lá e agora a gente não tem mais fertilizante acabou para o Brasil o mundo inteiro entra em fome mas fora esse fato nós estamos vendo os Estados Unidos agora declarando que vai lutar com um punho de ferro contra a Rússia que ajuda com a Alemanha vão enviar tanques ilimitados e aí a própria Rússia no dia de hoje começa a notícia de que 14 pessoas perderam a vida num ataque a um hospital, já puxando a narrativa de que ucranianos estão agredindo de forma injusta, o que justificaria para a própria população russa fazer um ataque massivo. Então, gente, tem muita treta vixe acontecendo em muito canto desse mundo. Isso aqui é só a ponta do iceberg, certo? Se sobreviveremos para amanhã, só Deus sabe, mas se sobrevivermos... Temos aí a nossa sexta rifa, muito obrigado a quem estiver apoiando, tamo junto, muito obrigado e até a próxima, tchau, tchau.